Isto chama-se Bum Slides. <risos> o que é que, <risos> que, que sei? Isto tem uma história. Isto, isto... Estamos assim, não é? Você dá o rabinho e faz 2 placas abaixo. É o nosso escuro, não? Rolampada. E sim, é a vigésima Rolampada. E não, não, não poderia haver melhor maneira de acabar 2020, 2020, com 20 episódios de Relampada. Eu acho que estamos todos de parabéns aqui a produção do Relampada. Yeah. André ué, yeah. toda contente, toda contente para entrar em 2021. o Alex, ué, dentro também a festejar. Feliz. Feliz da vida! Feliz da vida! Uhul. Uhul. E eu super contente também porque, é pá, 20 episódios de, de existência é muito. Para projetos aqui uh, feitos à relampada, feitos na pressão também. Uh, logo após o desconfinamento, uh, eu acho que temos todos de parabéns. E 2021 promete e estamos prontos para elevar o Relampada a outros níveis. E, Claro que último episódio da quarta temporada e último episódio de 2020, desta primeira fase, não poderíamos uh, ter aqui convidados, uh, meh. Então, <risos> então temos aqui convidados excelentíssimos, uh, que nos acompanham agora nesta reta final. Um, arquiteto e pai e co-fundador uh, da Nam Studio. E foi... E o quê? Batterista. E baterista também, que nós vamos <risos> falar já disto também. Wojtek Hidzik. Oh, ah, yeah, yeah, yeah, quase, quase, quase, quase, quase, quase, quase. quase É, é Wojtek o é. quê? Wojtek Hidzik. Hidzik, Wojtek porque tu me disseste que sim, é uma que... maneira informal. Exatamente. Wojtek Hidzik. Muito bem. Boa. Yeah. E é. arquiteta, mãe e também cofundadora da NAM Studio, Cláudia Alves. Não há é assim que se diz Alves, meu. É Alves. Alves. O El, o El falhou, é Alves. Alves. Alves. Alves. minha primeira pergunta é para vocês. Nós já vamos falar de, do vosso projeto de estúdio. Vamos falar também das vossas carreiras, como iniciaram também. A minha primeira pergunta é... E isto é mesmo para dar a relampada. Olá. E sejam sinceros, o que é que falta mais no Funchal? A nível arquitetónico, vá. Ah, para responder isso. Um... <risos> o que é que falta? Falta imensa coisa, na é verdade, mas... Um... A meu ver, espaços públicos de qualidade. Uh, espaços também direcionados para famílias. Uh, não o típico uh, parque infantil em que os pais nem têm um sítio para ficar, nem... pronto, ficam perdidos e, e as crianças têm aqueles parques de catálogo, a meu ver, muito pouco originais e, e há muito que se pode fazer uh, no espaço público que potencie uh, valências das crianças e, e os pais possam estar bem. Uh, e não só as famílias, mas toda a gente. Acho que é, yeah. é yeah, uma coisa que, que já falo há algum sim. tempo e, e gostava de, ainda de apresentar um projeto nessa área. Um, pronto, porque realmente faz falta. Sim, faz falta. E isso é uma coisa uhum. que nós, que nós <risos> falámos já desde, há uns anos. Sim. Se calhar desde quando ficamos pais, não é? Que, Antes que, até. Sim, que. que, que, que começávamos já reparar que pronto fa falta esses espaços uh, uh, direcionados, direcionados à família mesmo à, à família mesmo e há espaços as espaços que não, não são não são pronto, são tipo são tão lá mas são mal pensados de ser, uh, depois são mal aproveitados também limitado tem que ser uma coisa nós vamos pela cidade e vamos uh, interagindo com, com peças de um de urbano, ou, pronto, há várias formas. Sombra, sim, de... Diriam que então, uh, para uma típica família uh, no Funchal, a única coisa que pode fazer com os filhos é filhos dentro do carro ou no colo e vamos pela avenida e that's it. Uh, uh, um, temos que apostar mais em jardins, fazer esses espaços direcionados a famílias dentro dos jardins ou, ou, ou nem, nem, nem precisamente só, só em jardins? Pode ser também em, outro, em outros contextos? Sim, eu acho que não, só jardins. Obviamente os espaços verdes são, são sempre bem-vindos, acho que é uma coisa muito importante. E, em qualquer e, cidade? E, em, em, em, em qualquer cidade, exatamente. E às vezes pronto, isto é um pouco esquecido, que estamos a tentar encher, encher, encher, para aproveitar o, o, o, o custo de, de, de, do terreno e tal, para, para construir e para vender, mas não, não estamos a, a desenvolver esses espaços públicos, espaços verdes, que assim, são, são, são, são extremamente importantes para a para, para boa vida, para, para uma vida... E aqui na Madeira estamos... estamos na... Mas há muita coisa que se pode fazer e felizmente as crianças também são muito criativas. Durante o confinamento, por exemplo, nós tivemos todos os parques públicos fechados e nós íamos para um parque de estacionamento com eles. E eles, eles eu, na sua criatividade ah, arranjavam não, sim, maneiras sim, de brincar, sempre. Sim, sim. Ah, bicicletas. bicicletas. <risos> Pronto, felizmente as crianças têm esse lado uh, Inventam e fazem tudo, qualquer coisa fazem uh, alguma coisa. Então, durante, durante a quarentena, os parques de estacionamento durante algumas semanas foram os parques, os, os, os parques jardins, infantis, os, jardins <risos> os parques infantis. Sim. E... eram espaços vazios, não, pronto, não tinha ninguém. Nós, não tínhamos... Exato, Mas não se tinham carros faz... também, quer dizer, ou tinham talvez, não sei, dependendo Poucos, de que sim. tipo de, de parque de Mas estacionamento era. Vamos ao parque, ao car park. <risos> o Car Park, <risos> exatamente. Vocês fizeram isso para casa, Andrei, uh, com as é, vossas eu, filhas ou nem por isso? Na verdade nós vivíamos na rua Fernando Ornelas. Exato. É? E nós, o nosso parque ficava no ano a dia e como. E como nem sequer é, queríamos sair de casa, Sim. ficamos mesmo em casa, fechados em casa, a sofrer bastante, <risos> <risos> como todos os governantes quiseram. Yeah, exactly. É exatamente isso. Eu fiz Sofra. tudo o que me mandaram. Ficamos mesmo em casa, até Maio. Até Maio. Uh, o Funchal precisa de desenvolvimento, como também muitas outras cidades, mas o que não precisa de desenvolvimento e que traz esse mesmo desenvolvimento energético a nós é a Red Bull, que é a nossa patrocinadora desta temporada, e temos ali uh, o João que nos vai preparar umas cenas yeah. brutais com o Red Bull. Uh, uh, uh, João, vamos a isso, vamos a isso. Thanks. estar ali a preparar o nosso pequeno almoço dos campeões, <risos> uh, e enquanto nós passamos para a, uh, oh, para, para a conversa sobre a Nam Studio. Vocês, portanto, sim. fundaram a Nam Studio em 2011, precisamente quando vi, voltaram para a Madeira, estou correto? Lisboa, Lisboa primeiro, primeiro, sim. Ah, ok, Lisboa sim, começaram a Nam Studio em Lisboa. Contem-me... Pronto, uh, fala um pouco da NAMM -Studio. Nam Studio, é um estúdio de arquitetura, design de interiores e visualização 3D e também outros serviços que vocês fazem, uhum. uh, por exemplo, criação, de... vocês têm uma impressora 3D também, Sim. vocês é. fazem as peças 3D lá Sim. também, vocês têm uma, uma máquina chamada Betty, continua a ser a Betty, Sim. não é? é. Wow, yeah. Yeah. Continua é. a ser a é pesquisa. Continua a ser, teve fazer a pesquisa, vocês também têm clientes, fazem, fazem trabalho para os clientes lá de fora, Sim. para clientes na Europa, no Médio Oriente e na Ásia. É. Uh, Contem-me como é que isso tudo surgiu, vocês entretanto conheceram-se em Londres Sim. e como é que passaram de lá para depois criarem NAM um Studio. Ui. Portanto, em Londres foi um, um longo percurso, não é? Começámos a trabalhar juntos, foi onde nos conhecemos e, uh, e pronto, começámos a namorar logo cedo. E, uh, Isto foi minha culpa. Sim. A tua eu culpa, não tu queria, tu sim. Sim. Eu não querias. Ah, é. Mas tu foste lá. Houve. A... Eu sou arquiteto. Tu és arquiteta. <risos> <risos> eu sou polaco. É vodka. <risos> mas pronto, entre namoro e trabalho, lá começámos uhum. a desenvolver projetos também para a nossa conta. E, uh, e pronto, ganhámos alguns concursos lá, pequeninos, mas uh, uhum. pronto, ficámos com a motivação uhum. para continuar. E depois, planeando o casamento em 2011, pensámos, ah, se vamos casar, porque que não mudar Mudamos de tudo. país? Yeah. porque não começar a nossa empresa? Ah, vamos! De cabeça. E foi <risos> então, de 2011. Que 2011. Que foi se calhar o pior... Uh... Sim, Sim, porque foi gente... precisamente yeah. antes da... da, da, portanto, da daquilo foi... que toda a gente já sabe que todos os portugueses sabem infelizmente que foi a crise que Sim, chegou já. em Sim. 2012. Eu acho yeah. que já estava a começar desde 2008, Sim. se Sim. não me engano. Sim. Já em... Sim. E toda a gente nos dizia, não venham para cá, isto é praga, não, não. Mas pronto, nós estávamos yeah. com vontade e, e lá fomos. E foi difícil, não digo que não, o início principalmente uh, foi gostoso. Sim, mudaste para Lisboa primeiro. sim E, uh... e porquê Lisboa, já agora? Porquê a escolha de Lisboa? Porquê porque Lisboa e não porque... Porto ou outra cidade? <risos> o opa, que não estava... Opa, tava... opa, já está aqui. Oh, então já está já está a Deus chegar. Foi. Obrigado. Tadadá. Uau. Tchim, tchim. Cheirinho. Estou mesmo no Rolando, para dar para beber Esse. álcool assim às 11 da manhã. <risos> <risos> cheers. Cheers. cheers! Cheers! cheers Portanto, estávamos a falar porque oh. Lisboa? Porquê, porquê Lisboa e não outra cidade portuguesa? Lisboa, porque o Voce aqui ainda não estava pronto para vir para a Madeira. Ele basicamente cresceu numa cidade grande, sempre viveu em cidades grandes, Londres, Varsóvia e não estava pronto para vir para cá e eu se calhar também não. Então pensámos em Lisboa, tínhamos amigos lá. Um, uh -huh. Pronto, era, ficava, ficava ali um meio termo entre a Madeira, entre Varsóvia, onde, onde estão os pais da. De... Tu nasceste em Varsóvia? Não, em Londres. Londres. Ah, nasceste em Londres? Yeah. Ah, ok. Sim, Interessante. Background: <laughs> Multicultural. Ah, Multicultural. Multicultural. Yeah. Tá bom? Sim. Uh, pronto, então, uh, só que em Lisboa uh, engravidámos. <laughs> E uh, ao fim de um ano, como o nosso trabalho era quase online para Londres, essencialmente, onde uh, tínhamos a maior parte dos clientes, uhum. uh, pensámos não, não faz muita diferença estar aqui. Estar na Madeira, um, eu pensava grávida, não era? E... Sim, porque, querias voltar, porque tu és madeirense, tu querias só, voltar só, à só, terrinha. Queria estar perto da família Sim, para, para eles acompanharem a gravidez claro. e, e o nascimento. É... E como é que foi convencer o Wojtek, não, o Wojtek, fácil. desculpa. Não, não, não foi, foi fácil. fácil. Fiz chantagem. <risos> Fiz <este risos> chantagem. Não estavas rendido à vida de não, Ilha eu, Pequena, eu, eu, Tropical. Eu, eu, eu sempre uh, adorava vir aqui, sempre, no, no, nós passámos aqui férias. férias, muitas vezes antes. E, e pá, eu imag, imaginava-me nós aqui na Madeira viver, só que não... Ainda não, naquela altura ainda não. Sim, não estava é, na altura. Sim, não estava na altura. Mas, pronto. Eu acho que, eu acho que ela convenceu-me não tinha muito. Não, não tinha muitas opções. É, é, e, e, e pronto, nós, nós, nós mudamos. e eu acho que demorou pá, três semanas ou um mês e já estava. Já, já era mandarense. Já eras Madeirense. <risos> é. Sentiste a hospitalidade aqui dos Madeirenses. Foste de acolhida. É, é, é, é um. É um um, um tempo e um estilo, um, um, um muito bom lifestyle que, que é bastante agradável. Bastante agradável cinco anos dia. depois, eu não estava à espera, mas ele disse obrigada por me teres trazido para cá. São cinco anos. <risos> obrigada, Cláudia por teres trazido o Voitec estava, e por teres estava, trazido o NUM Studio também. Estava muito bêbado naquele dia. Não, não é é, é para um bloco para estar bêbado, muito bêbado. Então Mas, sim, é sim. Vamos, sim. vamos ver como corre hoje. Vamos ver como é que corre hoje, é verdade. É verdade, Wojtek. tudo uh, em tempos foste baterista, aliás, ah, uma vez baterista, é. sempre baterista, certo? Sempre, perto. sempre. Desde é, muito novo é. que começaste ali nos. Desde, eu acho que tinha 13 ou 14 anos. Quando, quando, quando comecei, eu. eu um... Isso já foi na Polónia. Eu, eu, eu mudei de Inglaterra para a Polónia, nós, a minha família, e, e uh, na escola tinha, tinha onde, onde eu andava, no High School, era um high school americano, uh -huh. um, e eles tinham pá, bom, bom equipamento na, de, de, de música, da sala de música, e eu sempre era mais artístico e gostei, gostei sempre mais. Uh, pronto, Painting não é, Ou desenhar e pintar mas nunca nunca entrei muito na, na, na área de música mas quando vi o, o meu amigo que era é filipino uh, e ele tocava na bateria eu adorava aquilo quando vi ele tocar tipo Foo Fighters e, e outras cenas do rock pá, eu adorei e estava estava meio estava a estudar um pouco de saxofone Sax, sax, saxofone. Ok, assim. também tiveste aí uh, no, no saxofone. E, Boa. e, e comecei a bater e, e eu adorei aquela energia. E, e, e... quando eu conheci, eu tocava numa banda. Eu... Qual era é o nome da banda? Toda a gente quer saber. Coppers for Karma. What? Coppers for Karma? <laughs> Coppers for Karma. <laughs> wow. é Coppers é, de dinheiro Exato. em troca de, dinheiro. de Coppers for Bom Karma. karma. Sim. Okay. Era uma banda uh, yeah. cool. <risos> Uma banda cool, super <risos> bem que sim. Não, mas toca, tocava, sim, toquei muito quando era, quando era mais, muito mais jovem, aqueles anos de 15, 16 anos. <coughs> na Polónia, ti, ti, uh, uh, uh, na, na escola, tínhamos, sempre tínhamos, tínhamos aquela uh, uh, uh, Battle of the Bands, não é? Okay, tipo, okay. fim do ano era sempre Battle of the Bands, <coughs> e tipo Rock, e, e, e toquei nas várias bands. E, e quando mudei depois, uh, durante a universidade também estudos também tocava em vários bandas de jazz e rock e coisas experimentais e depois quando mudei para a Inglaterra também também encontrei essa banda e, e tocámos muito, tocámos, uh, fizemos muitos concertos. Demasiado. E, e era, era, era, era Sim, eu acho que, eu acho que era muito. Era, às era, vezes era, eram dois concertos sim. por dia. Uau, wow, ok! Era, Mas e eram, um ano fizemos, acho que tínhamos 160 e, muitos gigs. Cento e muitos, tal concertos durante um ano. Fizemos muito, tocámos muito. Uh, e, e era fixe, era fixe. A cena bastante. Eu, eu, eu gostei sempre de tocar. Uh, e, e, e, eu acho que, eu, eu lembro-me bem os, os, os tempos que nós tivemos, que nós trabalhámos juntos e, e eu, eu sempre de manhã, para trabalho com, com os pratos, com, com o equipamento, tudo, a trabalho, debaixo da mesa... Trabalhámos depois, pronto, vou, vou fazer um concerto e, e, e, era, a e era esta a tua rotina? Era, era a rotina. E tu acompanhavas e... tudo as também, Eu não é? Eu estava assim, de... puxei Sim, muito é. aquelas botas enormes. Yeah, era, era, era chato, acho <risos> que agora, agora lhe andou, pronto, respeito, todo respeito. <risos> Não sei como Ah, falando. que gênero, o respeito dos, dos casais. <risos> obrigado por teres-me trazido para a Madeira, e muito obrigado por teres acertado muita coisa é também. Mesmo. E foi por isso, isso que depois vieste, uh, vieste, para para, vieste para aqui para o estúdio, conheceste a malta do estúdio e, e um, mataste saudades. Yeah, uh, já sim, estamos há algum sim. tempo sim. sem decor. Pá, eu, não eu, eu, quero, não. Sim, eu, não, não tanto como queria. Sim, não tanto como queria. Isto é. Pois é, problema de ter a, a nossa empresa. Uhum. e obviamente depois de família tens, tens outras responsabilidades e é difícil encontrar aquele tempo para, para vir e, e tocar mas sim, eu gosto de vir aqui quando, quando posso até mudamos a nossa empresa de lugar para a mesma rua, para eu ficava mais perto daqui é <risos> sério? é, é, é eu sério falava sempre. Ah, na rua do Estúdio 21 <risos> é sério, sem, sem brincar e agora infelizmente já sabemos como é que está o estado da Rua é excelente é aqui. o nosso gueto. Nosso gueto. Os vizinhos. É engraçado como vocês trazem para vocês. É o nosso gueto. É, é, o nosso, é as nossas confusões. É, é, as, é a nossa natureza. É a nossa sociedade. É a nossa sociedade, é verdade. Só fica como é de vir para aqui. É. Diriam que vocês trabalham mais... Atualmente na Nam Studio, trabalham mais remotamente para empresas de fora ou têm muito trabalho cá? Quando digo cá, digo em Portugal. Sim. Yeah. Agora não tanto para fora como no início. Uhum. A maior parte dos trabalhos eram para fora de Portugal e tínhamos pouca coisa cá. Agora, como temos projetos de casas e lojas, restaurantes, uhum. temos ganho algum nome e pronto, tá, tá, a situação inverteu-se. Temos mais projetos cá do que lá Sim. fora. Tá. Mais de interiores, portanto. Não, não, não, não, não, não. agora muito um, nas arquitetura e moradias, e moradias. Uh, sim, estamos numa uma galeria das galeria artes, sim. um edifício, um, um edifício dos apartamentos, na Calieta, na, na sim, uh, de, a, de, sim baixo. The Vista Apartments é aqui no Funchal, não é? É, na é. Zareia, sim, sim. na Zareia, também sim. é um projeto vosso, também vocês... Uh, Fizeram o Reed's Gardens, Garden Apartments, também? Sim, Sim é um, apart lá, um apartamento. um apartamento. um apartamento apartamento ah, Só um apartamento? Ah, foi, pensava bem que foi. tinha sido... Não, não. ok não, não. ok <risos> Os bancos da Fernanda Ornelas Sim. e do Largo do Felps, Sim, também. Alfebos. E o quiosque da Barreirinha, que toda a gente vê aquilo. Eu... E, e, e eu, não, eu não fazia ideia. Sim. Sim. E era. quando eu fui fazer a pesquisa, yeah. eu... Ah, Nam yeah. yeah. Studio. Yeah. Boa. Muito fixe. Eu adoro aquele projeto. O projeto, eu acho, é mais pequeno em termos de arquitetura. Sim. 4 metros. Uh, quadrados não é mas uh, sim Ficou eu, eu gostei bastante um eu fico... sim. mas lá está nós uh, não nos consideramos o tradicional gabinete de arquitetura e que estamos de experimentar uh, outras áreas como o mobiliário urbano uh, Fernando Arnalas sim mobilização uh, 3 D assim, fizemos uh, acho que foi no ano passado instalações para... uh, quando nós trabalhamos para fora é mais uh, é mais para outros uh, Especificamente para um, um, um outro gabinete de arquitetura, ok, é de Londres. Prestam serviços a, a, a esse gabinete? Sim, eles, a, eles, a gabinete. O gabinete é enorme, é bastante grande, é onde nós nos conhecemos, e eles fazem projetos para todo o mundo e são cidades, eles fazem cidades na. Uau! Wow. Na, na, na, coisas enormes, master planning, urbanismo. Sim. Uh, e, e, e eles é normal que eles pedem nós para fazer modelação 3D, portanto, para eles portanto, eles fazem esquiços já mão, enviam para nós. sempre para vocês fazerem depois, depois a visualização sim, e depois, nós depois nós enviam as imagens. a impressão da ideia deles, modelamos, desenhamos as, as, as, os edifícios, uhum. fizemos uh, no ano passado, fizemos um projeto bastante interessante no Xangai, que foi uma, oh, okay. uma ilha Xangai. enorme, mesmo no Xangai. Tipo, aquilo tinha 400 torres. Pá, é uma coisa gigantesca, enorme. Enorme, é, uma, é, uma é mesmo uma cidade. E desenhámos isso em três semanas, acho eu. Semana. Fogo na pressão, muito é. bem. Foi mesmo a mesma pressão. De manhã à noite de, de a trabalhar, sim, com os olhos em bico naquilo, tenho a certeza. É, é. Eu acho que eram 5 ou 6 pessoas desenhando é. isso todos os dias e, e, e era, era, era muito interessante, eu gostei sempre desse tipo Trabalhar de trabalhos. Trabalhar em várias escalas. Sim, é. Sim, em várias escalas e também o que eu sempre gosto de, daqueles projetos é que nós estamos cá na Madeira, numa ilha no meio do, do, do Atlântico, mas trabalhámos para, e estamos a conversar com a malta no Shanghai, em Londres, eles têm outros escritórios no Madrid, e, e outros sítios, e é sempre aquelas conversas e, e sentes-te que estás. estás uh, ao no, lado a lado com eles. Claro, sim, exatamente. Tás, tás no, no, na, não estás aqui na, na Madeira, não Estás mesmo tás lá fora. Estás no mundo, sei, sei. E depois, onde fechas a porta e sai, ah, ah, afinal estou ah, aqui, ah, aqui. Na vou, vou tomar uma ponche. acho que isto é a parte é. boa da internet e da globalização, que é. podemos estar aqui na nossa casa, na nossa terra, não é? Na terrinha, e estar a trabalhar para qualquer parte do mundo. Eu acho é. isso muito fascinante. É. E pessoal, na relampada nós queremos mostrar este tipo de pessoas e este tipo de projetos, pá, Num Studio, a trabalhar para Xangai. Como assim? <risos> ok? Muito interessante. Uh, Cláudia, tu fizeste um estágio na Força Aérea. Conta-me, como, como assim? Oh, força Aérea, arquiteta, como, como assim? Uh... Pronto, tinha um contacto lá, um ex-namorado. Bem, <coughs> bem, bem. É, é, é, o pai dele era sargento, ou assim, e uh, na altura que eu acabei o curso, um, eles estavam à procura, à procura de estagiários. E pronto, foi um pouco de sorte ter arranjado logo o trabalho, não disse que não. E, um... Mas o que é que faziam na Força Aérea lá como foi, arquitetos? Lá foi. Eles na Força Aérea têm quase todos os cursos na Academia Militar, ah, okay. arquitetura não. Então, basicamente, nós tínhamos engenheiros, pronto, topógrafos, tudo lá, lá dentro, todos uh, militares, com a farda, e nós, os arquitetos, uh, à pazana. Sim, à pazana, literalmente. <risos> e então era giro chegar à Força Aérea. <risos> Teste que fazer recruta para isso. Não, não. não. Foi uh, <risos> para uma entrada automática. Sim. Não. Foi giro. E, e então fazia uma continência de, ao entrar e a sair e eu sentia aquele respeito. Era, era fixe. <risos> Exatamente. E depois trabalhava. Com homens de farda. <risos> Quantas pessoas sabem que trabalhaste para a Força Aérea o pessoal pensa Tu andaste de avião? <risos> Pergunta-te muito isso. Uh, não. Ou muito pouca gente sabe. Não, mas foi engraçado. O trabalho na Força Aérea foi que me consegui o trabalho em Londres em aeroportos. Sim. Aeroportos nas, uh, Ah, ok. Eu não trabalhei em nenhum aeroporto em Lisboa. Era uhum. mais residências de sargentos, hospital nuclear, pronto, por aí. Mas como eles viram, a Força Aérea, um, também deve saber fazer aeroporto. <risos> não, não. Pronto. Mas comecei. Foi esse o grande projeto que depois, uh, o, o teu primeiro grande projeto lá em Londres? Uh, foi, foi o aeroporto de Frankfurt, Frankfurt um, um concurso, foi o primeiro. Já trabalhamos juntos. Nos... Sim. Começámos aí sim. logo. E, uh, e depois, a partir daí, comecei também Gatwick, Heathrow, uh, oh. Heathrow. E eu gostava bastante de trabalhar em, nesta escala, Grandes é quase uma cidade, um aeroporto, não é? Então, literalmente, sim. E é é... Não, não, não literalmente, mas sim, sim, sim quase, mas, é... quase que. Mas era muito interessante. E pronto. Tem piada como às vezes estes caminhos é. uh, nos levam a sítios que a gente não está a pensar é ao início. Mas é verdade. Uh... Eu não sei se estou correto, mas tu estás, fazes parte de uma lista que está candidata às eleições de 2022 da Ordem dos Arquitetos. Estava. Ah, estavas. <risos> Perdemos. Ah, oh, não! Oh, eu Perdemos queria país, falar disto! Perdemos, oh. cara, oh. Madeira, ganhamos no continente. Ah, yeah! Boa, boa! <risos> Por isso foi um bom trabalho e, e foi giro também me envolver -me mais na. Na, pronto, na possibilidade de mudar política. Eu, eu não sei se queres falar muito disto, como per, perderam, mas não Sim. sei se entretanto isto pode vir a ser uh, utilizado como base para outras eleições. Mas quais eram as vossas uh, mudanças? O uh, que é que vocês iam trazer de novo à Ordem dos Arquitetos? Uh, uh, a Ordem dos Arquitetos está a passar por uma mudança muito grande. Agora uh, passou a ser a delegação da Madeira. Uh, uh, mas... eu não queria falar muito sobre isto. Não, não, tranquilo. Se não quiseres falar, nós avançamos. Para... Preferes avançar? Prefiro. Preferes avançar, portanto, ok. Uh, bom, uh, tu, quando tu passas pelo Funchal e vês um, um, um espaço ou um edifício de veluto, tu encontras uma oportunidade? Ou olhas para aquilo e pensas é pá, isto devia se feita alguma coisa agora, de urgência? Ou encontras uma oportunidade de futuro para usar aquilo para um projeto qualquer? Uh, no fundo existem várias oportunidades, não é? Eu gostava de intervencionar, mas uh, muitas vezes é, claro. é uma questão de, de ser capital e, e poder uh, intervir. E, mas... Um, é, é com pena que vejo alguns prédios a serem mal reabilitados. E... Um, e quando poderiam ser muito melhor aproveitados toda a estrutura existente a, a linguagem a, e, a, e as características que nós temos da arquitetura claro. a, a, a regional e, um, e muitas vezes dá-se lugar a outras coisas que não caracterizam a, a, o prédio e, e muitas vezes a cidade um, para isso eu, Gostarias de ter mais oportunidade ou, ou, ou talvez nem tanto de intervir nesse, nesses casos? Sim, se me dessem oportunidade. a oportunidade sim, de... para tal... sim era sempre para... Quando chega um cliente com, com pronto, um, uma oportunidade assim e com boas ideias, de boa bons ideia, princípios, nós uh, ficamos super felizes e, e É aquele tipo de desafio que sim, apetece, acontece sim, sim, apetece não. mesmo. Sim, sim. E, e normalmente quando vemos o resultado também ficamos... É ah, a transformação, tranquila. antes <risos> e depois, sim. antes e depois. Como é que tu olhas para, para estes prédios, Voitech uh, os prédios ou, ou, ou, ou os potenciais espaços? O, o, os potenciais os, espaços, digamos. Sim. Porque tu, tu tens um espaço que está devoluto, que está ao abandono, é. eh, e tu olhas para aquilo já com a oportunidade. Eh, olhas dessa perspectiva? Pá, de, é assim, na, na, na, não é... Assim, é quando, quando eu pronto, dou, dou a volta de cidade e estou a ver espaços com, com algum potencial, não sei o quê, depende... De, não é não é não é obviamente eu posso ver, ter algum alguma ideia ou algum alguma visão vamos Visado. dizer assim sim, não sim. É? mas mas assim não é eu posso ter alguma ideia um espaço ou visão e também outros arquitetos vão ter alguma visão do espaço e pode ser e vai ser uma coisa completamente diferente mas Uh, não, não é assim bem que as coisas funcionam, é, é tipo sempre é um, um cliente potencial ou alguém que vai investir nesse espaço que, que eu, eu, eu acho que nunca acontece eu acho que nunca de nós aconteceu uma situação que alguém via para o nosso escritor e disse, eu tenho que ir dinheiro tudo para fazer qualquer coisa, mas não sei o que e... Fazem o Escolham. Escolham. Uh, escolham. Era lindo. Uh, era lindo, mas também não, não, não, não era. Não sei, não sei também não sei se eu gostava de ter essa... essa responsabilidade. Responsabilidade. Porque, porque assim, uh, há sempre um, um, um tipo, um programa preliminar que, que é preciso ter e, e, e a discussão com o cliente o que é que eles pretendem fazer, qual, quanto é o investimento que eles têm o que se é que pode ser feito mesmo nesse espaço? Claro, sim. Okay? Não, não, não, <risos> há muitos requisitos ou, ou, ou, ou fases que temos que, ou elementos que temos que ver que vai definir o, o que realmente pode ser feito no, no, no caso do seu espaço. Não, aí, pronto. Às vezes é uma coisa mais simples. Às vezes é uma coisa muito mais sensível que tem que ser falado com com os colegas nas câmaras e tal, não é? Porque depois tem todo um trabalho político este tipo de situações, não é? quando Principalmente quando o espaço não é privado, quando é público, por exemplo. Mas se acontecesse isto, não sei se vocês podem responder, mas se acontecesse uma situação destas. Escolham um espaço e reabilitem e está aqui o dinheiro. Escolheriam qual? É possível responder a isto uh. ou é politicamente incorreto responder? Não, são tantos não. que. É Olha, eu penso logo queiram. não. Eu penso logo não. Eu pessoalmente, se fosse arquiteto e sim. pronto, eu até poderia dizer. A antiga escola Barton oh, por por oh, é posteira. É, é, sim, linda. nós morámos mesmo ao lado. Ao lado é ah, linda. sim, sim. Sim, okay. sim. Por exemplo. Sim, é, é um. É um muito um difícil um custa custa ver, yeah, custa mesmo ver. Uh, Porque já está há um... muitos anos ao abandono tá. e degradar-se muito mas é uh, mas é um bonito edifício e seria um, um projeto espetacular para recuperar yeah, e uh... pode, tem, tem tantos uh, não é? potenciais tipo pá, que pode ser feito com isso não é mas é um prédio incrível e mesmo pena que que está no estado como está e, Sim. e, e... tentar pensar no outro não, há ah, vários, há vários. Tem, tem, tem, vários, tens, tens, tens, tens espaço no Mercês Às que vezes é o, não conhecidos. Sim. O, o, o, o, como que chama aquilo, é mesmo ao lado de, a frente de, de, de da frente da Cruz Vermelha, tens aquele espaço todo. Cruz Vermelha, tu tens é. os armazéns. Os armazéns, eles são os armazéns, lá aqueles armazéns. Os próprios armazéns do vinho. Sim, sim eu também. Sim, sim, sim. O espaço é incrível, tem um potencial enorme. E tens tem muito, tem muitos espaços dentro do funchal que até não são vistos de, de rua. É verdade, porque, é porque há, há um funchal todo desconhecido, não Sim. é? Uhum. Que ah. entre os prédios há, há muitas artérias fechadas. Sim. Ah, a zona de, de São Pedro é uma zona incrível. Eu adoro Sim, aquela zona, ali. mas Exato. nada se assim acontece. Mas, mas, As cruzes, mas tens, tens... o Hotel Monte Carlo, ali, Sim. à aquela volta deles. zona toda. É, é, é incrível. E, pronto, obviamente, eles têm alguns planos e, e não, não é tão simples. Essas. Essas coisas não é, não, é, não é uma coisa linear, pronto, escolhe e vamos fazer. Tem que ser mesmo pensado, tem que ser desenvolvido, tem que ser falado, planeado. É, é um sim. processo é, que demora algum tempo, claro. porque no, no fim... E são, largos são, anos, tenho a certeza. Sim. Sim, são... são, são porque não é da noite para o dia que uma coisa, de repente, pode ser reabilitada ou não, porque há tudo um... Há todo um processo, há toda uma condicionante à volta e etc. E o vosso trabalho é muito importante nesse aspecto. É, Portanto, é, é. olha, ainda bem que temos arquitetos. É só isso que eu digo. Porque sem arquitetos. <risos> a, é bom a, a, a, a cidade, As cidades não, não tinham um, personalidade. É, é, é, sim, esses são, são. Os arquitetos dão personalidade isso, isso, às cidades, não é? Sim, sim. E, e, e isto, isto são conversas que nós temos. Quase assim, ongoing, pronto, ongoing sim, sim. conversations não é, no escritório e, e, e, pronto... Era não, bom incluir os arquitetos mais no pensamento das mais, cidades, por sim. exemplo. E não se inclui. E não só os arquitetos, inclui, uma equipa é. multidisciplinar. Mas não se inclui no Funchal ou não se inclui em Portugal em geral? Ah, no, hum, no, no Portugal em geral sim. não sei honestamente porque não, não, não, não tenho, não tenho não muita tem... experiência. Lá, na, na, no continente, não sei se tens, mas, hum. uh, mas imagina, imagina que, que, que, que é relativamente igual. Está melhor, ou... mas muito é muito lento. Uh, e uh, mesmo a valorização do arquiteto é, ainda há muitas pessoas que não, não entendem uh, o que nós fazemos, uh -huh. como fazemos, porque é. Uh, Há pessoas que vêm ter connosco porque precisam ou porque têm uhum, por claro. necessidade e não vem então o outro lado do valor que nós acrescentamos ao projeto que é o mais importante e, e pronto. E... Olham para vocês como pessoas que resolvem problemas mas que não adicionam algo mais. Isso. Arranjam apenas. Isso. É isso que Sim. sentem. Não sempre. Não sempre, claro, Sim, não pois. sempre. Não, não sempre, não. Nós mas... temos, temos, temos alguns clientes que... Os, pá, quase todos os nossos clientes são, são bons e por isso nós trabalhamos com eles, porque eles percebem a, e valorizam o nosso trabalho. Uh, mas sentimos que, que não há... Às as, as, as vezes, não sempre, obviamente, mas uh, que uh, tu, tu consegues ver às vezes que faltava aquela... Faltava aqui um arquiteto. Exato. Uhum. As, no as novas ribeiras no Funchal. ui, <risos> ui! <risos> ui! <risos> Epá, ok pá, é seguro, mas é feio. É seguro? Não sei, mas... Vamos não, ver, não, não. vamos testar. Vamos testar? Vamos ver, tá. vamos ver como é que eu se corre. Eu acho que nos perdemos. Perdemos um, um, um, um dos uh, icons. Sim. Do, do, da cidade. Pois é, que era aquelas rochas sim, uh, que, é, que tinham tinha muita vida de aí é. dentro, não sim, sim. é? Sim, Tinha, eu sei, eu tinha por muita vida. na verdade levou várias intervenções. Eles nunca tiveram <coughs> muito bem decididos o que é que ia ser aquilo. Sim, então, sim, é que eu fui um bocado. Obras atrás de obras. Obras é. atrás de obras. Coisas sim. em cima de coisas. Sim. sim. Voltaram a mexer. Agora voltaram a mexer outra vez. Verões. É. Eu, eu, eu, eu, eu, eu não sei muito. sabe. Conto. Daqueles, pronto, não, não tem muito, mas pronto, é óbvio. Não, não, obrigada. Não, é óbvio. Só precisa de dois ou três recebes e já está no não, é óbvio. Porque é bom, okay. qualquer pessoa olha para aquilo e não é propriamente um exemplo de beleza, não é? Portanto, não é, não tal é. e tal exposto. Sim. É que eu fui feito quase como. Hum, enfim, estamos a entrar por foi sítios um... políticos, yeah. mas sim. foi um penso, um, foi um, penso, um, penso, um, penso um penso rápido, exatamente, um penso rápido. Uh, rápido longo. Uh, sim. sim, rápido longo. E veremos como é que isto, como é que isto corre daqui para a frente e espero sim. que uh, o melhor. Vocês também fazem workshops, não foi já, ou faziam, agora com o Covid não faço ideia, mas também fazem workshops, faziam, uh, Lisboa, uh, Porto, sim. mas também ensinam na universidade. Eu, sim, eu, sim. Tá, Estou ensinando é, na eu universidade. Sim, para... Para yeah. ensinar o professor vai <risos> eu, eu, eu dava eu dava aulas workshops de modelação e visualização 3D e e, e era tava, começou tava, em Lisboa começou em Lisboa quando nós ainda Depois, estávamos lá sim. Uhum. e e passou com era sempre com uma empresa uma empresa Arccoop cooperativa de arquitetura. sim e, cá... que, e, e, e Sim, e claro, também deixo-te um na, na Câmara da Municipal do Funchal. Sim, dei umas aulas na, na Câmara Municipal uh, para, para os nossos colegas. Okay. E como é que é e... essa transmissão de conhecimento? Ensinar a uma gosto nova geração bastante. de eu arquitetos? Gosto, eu gosto bastante. Eu, eu gosto bastante uh, desta, desta, deste elemento. Sim, eu, sim. At, às vezes falo com o meu pai, que também é arquiteto, já não trabalho, mas também é arquiteto. E, e eu falo ah sim vou dar aulas e ele fogo estás, estás a ensinar a, a tua concorrência eu, falo, <risos> ah, eu okay, não, é não, não olhar isso nesta, nesta maneira eu, eu acho que, que nós somos escolheu. vamos todos vamos ganhar se nós uh, outras, uh, vamos uh, vamos uh, tipo pronto tentar tentar uh, Subir o nível de, de, de, de, de, qualidade de, de, de qualidade em geral. Não estou a falar da qualidade aqui, não. A qualidade de, de projeto. Aqui é mais... Hum, nossa empresa, uh, no, nós gostamos de apostar muito na, uh, na, nesse aspecto de uh, modelação e visualização 3D nos nossos projetos. Porque nós já acreditamos que e, uh, as pessoas, os nossos clientes, percebem o projeto... Uh, muito mais quando vejam quando o imagem conseguem vê-lo. conseguem claro, se imaginar claro. uh, nessa, nessa casa. É o, algo o, palpável. O é é? sim. sim, sim. E como também no, um, um dos nossos, uh, nossos uh, tipo, elementos do nosso negócio uh -huh. é a visualização 3D para empreender Empreendedores. Empreendedores, Que vão vender os edifícios, os prédios, não sei o quê, nós, nós, nós juntamos isso tudo no nosso, no nosso projeto, nos nossos projetos, não é? no nosso serviço do, do, da arquitetura. Claro. Eu acho que isso é uma coisa que, que ajuda, ajuda bastante, não só com clientes, mas também com, uh, com as conversas na Câmara Municipal e, e, e, e para apresentar mesmo como é que vai ficar uh, o projeto. E, e as pessoas... Uh, eu acho que isso é uma forma muito importante e sim. eu acho que as pessoas devem, uh, devem uh, introduzir isso como um elemento fundamental. Uh, e faz no, parte no do processo claro, de design sim. também. Claro, quando sim. nós estamos a desenhar não pensamos e... só em planta, não é? pensamos é. já em 3D, como eu... é que vai ficar? Uh... Sim. Eu, acho que, eu acho que todos ganhamos com isso. E... Eu, que... yeah. eu, eu gosto bastante eu sou um pouco um, tipo people's person. Eu gosto muito de conversar. Conversar, com, trabalhar com, com pessoas mesmo. Não com, com pessoas, grandes sim, empresas, yeah. provavelmente. Não é. Ok, grande empresa, qual é a pessoa que eu vou falar? Trabalhar com a pessoa, o contacto direto. É mais essa a tua filosofia. É sentar-se e falar sim, e. Eu, eu, eu, eu, gosto deste, eu gosto deste elemento muito. Aquela. Quando sentámos, falámos e... Bom, Eu tenho paciência e, também e... para ensinar. Eu, por exemplo, já não tenho. Mas, <risos> também ligado a, também ligado a, ligado à educação, tu também estás envolvido num projeto de refeições bio na escola, ah, certo? Portanto, não tens <risos> jeito para ensinar, dizes tu, mas estás ligada a trazer comida biológica para as escolas. Fala-me desse projeto. Como é que tudo começou e qual é o teu envolvimento? Uh, portanto, na altura estava fazia, fazia parte ainda da Associação de Paz, agora como Presidente, uhum. uh, e nós, eu e outra mãe, falávamos de, da pouca qualidade de, das refeições e dos lanches Exato. das crianças. Era muita bolacha-maria, bolacha, bolacha, uma bolacha que entretanto vai ser proibida, acho que já a partir do próximo a ano. A maria É muito prejudicial. A Maria, calmas, que são feitas uh, uh, pronto, não, em um é supermercado, demais. sim. Sim. É só... Ma em massa, assim. Sim. Uh, sim. sim. Uh, pronto, e então começámos por aí e pensámos porque não tentar melhorar alguma coisa na, nas refeições. E, um, e pronto, apresentámos primeiro um projeto na Secretaria da Educação. Um, deram-nos os parabéns, mas não nos, não nos conseguiram ajudar porque um, uh, eles têm aqueles contratos fixos de 3 anos e uh, para uh, Sim, o fornecimento das refeições exatamente. escolares. E então depois tentámos por outra via, a Câmara Municipal da Funchal decidiu-nos apoiar e, uh, e lá conseguimos introduzir uh, ingredientes locais e biológicos, tínhamos as cabazes entregues na escola e eram feita, eram feitas uma, foi feita uma sopa biológica no primeiro período de 2018 não, 2019, vou, 2019, não, um, e depois tivemos o evento de semana Bio também que foi correu muito bem e as miúdos adoraram fizeram imensas atividades Aprenderam a ler rótulos. Ah, isso é muito, isso é muito importante. Por exemplo, mesmo nós, não, sim, nunca. Sim. É uma coisa que nós devemos fazer. Eu, eu, o eu próprio, muitas das vezes, nem sequer é meio, mas é, é, é importante perceber sim. e aprender, eu acho que sim. Eu acho Há que... muitas coisas que se pode fazer agora na área de, de educação alimentar e é necessário, tal como, na nossa geração, se calhar no... Se calhar sou mais novo, mas. Mas incutiram muito a reciclagem <risos> e quase toda a gente recicla. Mas Agora disso. é importante as pessoas virarem-se para, para a comida que nós estamos a comer. Não é? Pronto, um adulto pode escolher, pode ter a liberdade a ah, dizer quer comer porcarias? como porcarias. Mas as crianças, elas não sabem o que é Elas não comer, sabem. Não claro, que, claro que elas vão pouco sabe bem e muitas das vezes o que sabe bem é o que Sim. faz mais... É, é o que é mais prejudicial. E nós quando começámos a ver os Manus, uh, pá, não tinha nada da região, quase nada. Os peixes. Nós vivemos uma ilha com peixe à volta e o peixe vem do Vietnam. Uh, não, sim, não. -cross. Há... -cross, A cross é muito... No é uh... isso era impossível não fazermos alguma coisa e ainda bem que fizemos. Mas isto foi conseguimos... implementado em várias escolas, correto? Não, só na, na escola dos nossos filhos. E, e, e dirias que o próximo passo é fazer com que... Este, este projeto que foi implementado na escola dos, dos vossos filhos seja feito como base para todas as outras escolas. Nós o objetivo é esse. Sim, nós queríamos que fosse replicado. Nós candidatámos-nos novamente e vamos tentar fazer, em princípio, vamos ser apoiados novamente uh, para o mesmo pronto com outros moldes, mas uh, com o mesmo objetivo de melhorar uhum. as refeições. Uhum. E, um, e eu espero que, que pegue, que a semente vá... Eu acho que sim também, eu acho que sim. É, Ser mãe de... ou pai dá uma força que é. é inimaginável. Eu não sei porque não sou pai, mas tenho a certeza que quando for... Dá. dá. Não, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho calma. Calma, eu tenho, calma que eu tenho calma. Uh, mas acredito que quando for pai no futuro... Uh, pá, também vou ter assim uma força daquelas. Uh... É. Olha, muitos parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito interessante e é muito obrigado. importante. É, é e, e obrigado, eu acho que a Andréia também diz o mesmo. Uh, ela, como mãe, também diz-te obrigado porque tenho a certeza que, tenho que ela de fazer um trabalho muito intenso em casa com o pai primeiro o pai? comida só. Ele com não está na regia, senão eu já ia dizer qualquer coisa. Sim, não <risos> falar de costas então. vamos para depois fazer com as crianças porque acho que temos que dar exato dar o exemplo exatamente claro que sim estamos na reta final da nossa relampada eu antes de nós passarmos a um, a, aos vossos objetos e a um pequeno joguinho que vamos fazer aqui uh, eu tenho duas perguntas que vamos tentar ser breves portanto okay. urbanismo horizontal ou vertical Uh, esta é boa só da só... técnica. Eu, uh, não esque... eu não esqueci o que é, que é que eu. Não, eu, não, se... ah, eu não, não, se... não, urbanismo, estás a falar do, or... do urbanismo. Porque, bah, porque urbanismo, tu estás, a, tu estás a pensar numa maneira Estef, mais horizontal. Quase, não é? É, é? Eu não sei porque é que fiz é, pá, esta para para pergunta, mim... mas vamos lá ver o que é que sai daqui. É assim, quando estás a pensar no urbanismo, estás, estás tipo master planning, estás a pensar mais horizontal do que. Do que, do que, do que... O primeiro, okay. o primeiro passo é horizontal. É? O oh, primeiro passo, se calhar, é horizontal. Mas, obviamente, depende da escala de, de, do, do, do projeto e tal, vais começar sempre a pensar, e depois tens de pensar em, em vertical, mas, para mim, o primeiro passo é horizontal. Nova York seria mais vertical. Não, é assim, assim, também, também, ok, depende de onde, não é? Na, na Madeira... É horizontal. Se olhar, não vais fazer é bem horizontal. vertical, <risos> não é? Na madeira horizontal. é horizontal. Mas. mas... Uh, Principalmente uh, o Savoy, desculpa, o Savoy é mesmo muito horizontal. Sim. <risos> ok, <risos> não. <risos> censura, o primeiro caso é de sensor aqui na madeira. <risos> não, uh, na, na, na, na madeira, eu não pode. <risos> <risos> desculpa, eu sinto-me na. <risos> Eu tenho mesmo que dar a minha opinião. Não, não, atenção, eu gosto, eu gosto ah, mesmo. Eu gosto. Acho que está o que eu gosto? Não, isto é, isto é uma piada. Isto é uma ah, piada eu, que eu fiz. E é... não estou a criticar negativamente. Sim, mas, eu eu gosto do espaço. Eu acho bonito. bonito. Atenção, okay. porque quando estávamos okay. a falar, okay. a falar uh, de uma isso, coisa em Betão... Isto é a hot, é a hot, hot seat, desculpa, uh -huh. é, quando, entramos aqui numa zona minada. Quando estávamos a falar de uma cena em botão, nunca dá para perceber o que é que vai ser o resultado final. E muita gente criticou aquilo e Sim, claro. estava numa fase final. Atenção, calma, vamos mudar a Isso. <risos> A gente Segunda pode gostar esta parte. <risos> não, não, não. Segunda pergunta. Como é que será uma casa em 2050? Qual será a visão futurista oh. de uma casa em 2050? Será... Flutuante. Uh. No mar. Flutuante. Uh. No mar. <risos> não, tipo, no, no ar. No ar. Ah, no ar. <risos> 2050. <risos> não é eu sou, não é eu no mar. Não, eu, eu, eu, eu não sei, pá, 2050. Se, diriam que o minimalismo está cada vez mais em força e o futuro é, é, vai por aí? Ou acham que haverá um desvio? Não, eu, eu, eu, eu pronto, isto. Não sei, tu tens eu espero a tua que não haja mais desvios. Eu, eu gosto sim, de, eu acho que é da -te arquitetura minimalista e, e acho que tem vantagens. Mas eu acho que nós não somos minimalistas, em termos de, nossa, de nossos projetos e tal, nós, nós, nós não, eu acho que nós não se associamos bem com... Cada caso com, é um caso. Sim, cada caso é um sim. caso. Sim. Eu, eu, eu, eu, pessoalmente, gosto muito cada de... Cada caso é um caso. Cada, cada caso, caso é um caso. É um caso. Uh, boa! Boa! <risos> Uau! É Red Bull! <risos> Red Bull! Dá criatividade também. Bom. Eu, eu, eu, sou, eu, eu sou muito fã de, de, do movimento, há ah, bem movimento já, mas já, já, já é um tipo de estilo de arquitetura que chama-se par, parametricism. Ah, e parametricism é muito... Futurista, tem um ar futurista. É, sim, tem um ar futurista, mas é, pronto, usando várias uh, técnicas ou tecnologias uh, do processo de design, para, em, em criação do o projeto. Não, não, para... não é uma coisa simples de explicar, especialmente para mim, em português. Sim. Mas, <risos> mas eu gosto bastante daquele movimento e, e é, é, é, um, é, um, é uma maneira de se conseguir adaptar a arquitetura para, para a sua envolvente. Que... E não é só uma questão de aspecto, não, não. também é de... Pode-se usar o parametricismo para... De eficiência energética, por exemplo, e uhum. uh, para várias uhum. coisas uh, que a modelação 3D, lá está, talvez, permite uh, coisas que nós não conseguimos quando desenhamos em, em esquiços, em plantas e, e isto é uma, uma ferramenta uh, que abre um potencial de, yeah, yeah. na arquitetura de... Pronto, em vários níveis. Portanto, não? em 2050, a, a perspectiva seria casas direcionadas e feitas de uma maneira completamente diferente, com parametricismo e, e, e focadas nas, nas energias renováveis, por exemplo, ah, os painéis solares. Sem, sem, sem, sem, sem dúvida, tem, que, ser sem ser, tem que, ser eu acho que Eu acho que é um. Em já, 2050. Já, já é obrigatório, muitas coisas. E, há, há, há um, e um, continuem um... a apostar na na sustentabilidade da construção e tudo eu acho que eu li ontem ontem ontem ontem que eu acho que a Europa tem tem tem o seu objetivo para ser o, o primeiro continente uh, que que é o chama sustentável carbon free até 2050 2050 ok Tanto, e então será tudo muito virado para isso isso para certeza. mim é uma coisa extremamente importante e e, e, e e aqui na Madeira é, é, é eu acho que é um objetivo bastante simples para para para, para chegar lá porque temos temos tudo temos sol temos te, é, pronto, usando bombas de calor ou painéis e essas coisas que, que vão permitir mesmo chegar àquela àquela carbon neutral ou carbon free uh -huh. um, uh -huh. é, pronto, é, é, Edifícios e tal, não é? Mas. mas uh... O futuro promete, portanto. Mm. O futuro yeah, promete. É, é okay, mas, mas, mas isto vem de, de todas as pessoas, não é? Isto claro, é, isto sim. Isto vem de todos. Não é, não é somos, só nós ou engenheiros, não sei o quê. É, tem que ser mesmo é uma global. trabalhar yeah. para isso mesmo. Sim. Ok, okay vamos passar então aos vossos objetos. Vocês trouxeram, cada um trouxe um objeto. Eu talvez começaria por ti, Cláudia, tu tens aí uma coisa verde fluorescente. nós tentamos oh, perceber boy. o que é que era antes de nós gravarmos o Rua Não é para os churrasco, não. Não é para os churrasco. Vocês podem usar isso aqui agora? Verdade. Sim. Sim. Sim. Isto chama-se Bum Slide. O <risos> <risos> que é que... <risos> que serve? Isto tem uma história. Isto, é, isto... Estamos assim, não é, Sai do o rabinho e faz 2 placas oh! abaixo. <risos> É a lindo. nossa school, não é? E, e ah. isto, isto, isto Tem que dizer, usa, é, isto do Ariero. Usa ainda neve. Agora é. podem ir. É verdade! Sim, agora temos neve no areeiro e, e, na, e tal. Podem usar. Mas, Mas, eu acho que isto foi dos mais originais que tivemos aqui. Mas, Mas é o engraçado trouxe é. porque nós também usámos isto num projeto para uh, o pavilhão uh, sueco, Hávião, Expo, Expo, Expo de sueco. Sim, eu vi esse projeto, sim, sim, vi aquele, aquela, aquela e o investimento, ok, era é tudo tudo isso. com slides, yeah. para as pessoas depois podiam levar o slide e o, o prédio de, sim. mas o prédio, wow. é tudo, o prédio era revestido tudo nestas, nestas, um slides, e as pessoas na fila pegam e é uma fachada é um prédio interativa, né? sim, sim, é? sim. sim. Como tiram está? e sobem, entram no edifício que tem que tem tipo uma mini montanha no interior toda, toda em, em neve e as pessoas <risos> lindo é. <risos> as coisas simples uh, que São usados Vamos dia a dia, slide. não aqui no Portugal, mas, ma, ma, mas no. Tem a na... forma do Rabino? Tem, tem mesmo, Podem tem mesmo. É incrível, pá. Vocês, vocês experimentam isso, é uma coisa tão, tão fixe. E o teu objeto de é verde pro, pro, também, pro. É, verde, é, verde é verde na rua, fora. E também, depois de algum, algum tempo, também ficas sentado deitado. Ui, o que é isso? <risos> Isto chama-se um Jubrufka. Jubrufka, Jubrufka é o Jobrufka. vodka da Polónia que eu trouxe aqui. Uau! E vocês podem ficar com essa garrafa depois porque obviamente não vou beber tudo. Jubrufka, <risos> uh, ok. E, e, e assim isto é a nossa vodka, vodka da Polónia que nós que nós temos que que, que é muito interessante, que que veio da região uh, é, vem vem da floresta que chama-se uh, Białowieża. Okay. Na, na, na Polónia, que é no lado este, muito perto da Rússia e da... da uh, Bela-Rússia, uhum. uhum. que tem um, um, um, um... não sei se consegues ver, mas tem aqui uma... uma, uma, uma relva. Tem, tem aqui um ah, interior. pois é. Para pois ver. é. E, e, e, e é do lado dessa zona, portanto. E, e do lado daquela zona, que tem o sabor daquela, daquela relva, ok? Ah. Onde é o único sítio... Na Europa, onde nós temos bisontes a andar. É por isso que tem um bisonte. mostra Rufka. É mostra Polónia. ali para aquela câmara ok Jubre jub, na Polónia é o um, é um bisonte. Ok. ok. E, e a palavra Rufka, ou uh, já não me lembro bem exatamente de onde vem, mas eu acho que é Tetrufka ou Tetrufka. Sim, eu acho que vamos fazer um shotzinho. Vamos fazer. Sim, sim. Um um já shotzinho. agora vamos ver o um shot. Um ah, aliás, aliás, eu acho que sim. Acho que podemos terminar o relampada de uma maneira... T -t -t -t Tinha uma coisa aqui de planejamento, mas não muito faz bom. mal. Vamos, vamos acabar de uma maneira muito fixe. Com um shot de Jobrovka. Jobrovka. Sim, é. Jobrovka. E com umas coisinhas ali que... A Andreia está a tentar acender. <risos> <risos> Malta. Malta. Okay. Uh, Alex, vem para aqui. Oh, pá, venham todos para aqui. Que passa? Venham para aqui. Eu e, e... Não, não, não, não, não, Ouve. Venha para aqui, e não sei se isto, isto talvez não demora muito, atenção, vamos, senta-te aqui, uh, senta-te aqui, senta aqui. Que aqui. aqui talvez. Sim, ela acendeu, mas não sei se dá tempo paga, de... Paga. Não vai, não vai, não vai, estar. Está... Ah, ah, Olha, já lá foi hoje, ah, é mas tens, tens de dizer, é por E o mas, o resto, o resto, e o resto, mas, Falta dois, oh, falta dois. Oh, Yeah. Espera! Isto é um mega-shot! Não é, um mega sei! Boa sorte, malta! Boa sorte! Ah, caro meu! Oi! Vego Rocco, como é que diz? se diz? estranho de vego ou não vego -roco. Diz a novo! Como é que é? Desculpa! <risos> estranho de vego ou não vego uh, uh, Ok! Yeah! yeah. yeah. Oh, olha, muito das bom! enquanto gosto muito da... É bom, é bastante bom! Não, é... é, é portanto, é vodka. é vodka. É vodka, não é... É vodka, não é, é, vodka, não é, é, é, vodka, não é mas... O gosto, yeah. o aftertaste, yeah. é, é suave, yeah. é, é agradável. Eu gosto mais é agradável. Cláudia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gosta <L>. mais <laughs> daquela. Uh, Olha, pá, é isso. Diz. Eu queria mesmo que uh, oh. vocês vieram, e viessem para aqui na mesma. Vocês os dois Você fizessem. Vocês os dois viessem para aqui e fizessem. Vocês Oi, eu os eu dois. A verdade, estava a <risos> Onde é que está o teu? Onde é que está o teu, Andréia? A cena, é mas, não, assim, não. Não. Andréia, sim, sim. Um bocadinho só para brindares aqui com o Alex. O Alex e a Andréia são, são é pá, pessoas indispensáveis aqui no Relampada. Para que é, Razdrovia é mesmo esse é nós novo, é. é. é. novo. novo. Então, ah, é. Relampada Promete, Estúdio, Estúdio 21 está a fazer muita coisa interessante e antes de terminarmos e estamos aqui e que já agora que estamos aqui todos reunidos, eu quero agradecer aos nossos parceiros que desde o início uh, nos apoiaram e, e queria começar pela Barreirinha Barca Feia. Que não só é um sítio muito, muito importante para aqui para o Funchal, que traz novas perspet... novas, novas, novos artistas, novas, novas bandas, um novo estilo de música que nós podemos apre... apreciar <risos> música alternativa. Foi na barreirinha que eu conheci grande parte de, da malta que tivemos aqui no Relampada. Um, Queria agradecer também ao Wish Lab, que fez a consultoria do cenário e montou o cenário. A Chic, com alguns dos objetos decorativos aqui. A Trópicos Studio Shop, com estas maravilhosas plantas que dão um ar assim mais tropical, Mas mais madeirense. Estão vivas, estão vivas, tão, tão vivas. Yeah. Joana, está tá tudo está tudo vivo, à Antena 3, ao Diário de Notícias que nos deram um apoio de publicidade, ao Madaria por e ao Walking Frame, ao Estúdio 21, claro, porque sem o Estúdio 21 o Relampada não existia, e finalmente ao nosso mais recente parceiro e patrocinador desta temporada e quem sabe das próximas, a Red Bull, portanto, muito obrigado, Uhul. e é com este bom, e é com este bom, bom espírito que termino. E, Sou André Menes Vieira Olha, e obrigado. até à próxima. Preciso fazer o relampada que a gente. Pá, pode claro, <risos> ser, claro. Pá, pode ser. É isso, obrigado. Claro Eu obrigado e... também, sim, sou André Menes Vieira é, é e... e até à próxima. Relampada. Fui de 2021! Uh! <risos> <risos> obrigado, <malta>. obrigado, Obrigado. <risos>